Você sabia que existem vários tipos de prata? Assista o vídeo até o final e entenda. Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sejam bem. Meu nome é Marcelo Teodoro, dono da Tielo Prata. Eu já vendo prata há sete anos. Há sete anos que eu tô no mercado vendendo joias. Para ajudar o negrão. Já se inscreva no canal, ativa as notificações, deixa seu like E me segue nas minhas redes sociais, vai estar tá passando aí embaixo O meu Instagram pessoal, meu Instagram de vendas E eu tenho o meu site também, onde eu vendo as minhas pratas O link está passando aí, ó, na telinha e o link está aí na descrição também Eu estou gravando alguns vídeos para eu editar e postar no Reels do meu Instagram E eu falei, ah, vou gravar um vídeo falando sobre isso Quais tipos de prata que existem? Gente, existem vários tipos de prata, tá? É verdade. Tem a prata 950, a 925, a prata 800, a prata 700. O que... Por que eu tô falando isso? É, tem vários fornecedores por aí que vende prata falando que é prata 925. Porém, eles estão vendendo uma prata mais inferior, uma prata 700. O que, que significa isso? Sign significa... <coughs> O okay. que significa isso? Significa que na composição da peça de prata Tá indo 70% de prata maciça E os outros 30% cobre ou latão Eu acho uma puta sacanagem Fornecedor que vende prata 925 Falando que é prata maciça 925, porém Tá vendendo uma prata mais baixa Uma prata 700 Então gente, tome muito cuidado De onde você compra Compra só de fornecedor confiável, que você sabe que tem uma procedência, que já tem um histórico no mercado e já tem uma certa credibilidade. Mano, sem falar que tem uma loja famosa aí que vende banhado e misturado com prata, só que eles não especificam qual que é banhado e qual que não é. Tem neguinho achando que vai pagar 700 reais num kit de prata que vem 60 peças. <risos> Mano, sai disso aí que é furado, é golpe, é só banhado e folhado. Não é errado você comprar banhado e folhado, porém, você tem que comprar as coisas sabendo o que é, tá? Para depois não ser surpreendido e depois, pô, achei que era prata e não é, é banhado. Para você que quer uma recomendação dos fornecedores secretos que vendem prata por grama no atacado, no link da descrição do vídeo, vou deixar o link do meu curso, o meu curso online, Atacadista de Prata, Segredo Revelado. Lá vou te ensinar a se tornar um revendedor de prata de sucesso. Tem várias dicas bacanas para você criar estruturas online que vai te possibilitar vender no automático, ganhando de R$200 a 1000 reais por dia. Sem falar que lá eu mostro os meus fornecedores secretos que vendem prata por grama no atacado. Quer fornecedores de confiança, que tem ótimos preços, onde você vai comprar por grama, vai pagar bem mais barato? Link tá aí na descrição do vídeo. E para você que não quer revender, mas quer comprar no pecinho top, só tá aí no site do Negrão, o preço lá, na moral, somos um dos melhores preços do mercado. Confere aí, o link tá aí na descrição também. Gostou? Deixa o like. Tamo junto, bora! <música>